Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que vocês esteja bem... Bom, já sabe né, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal, clica aqui ó, aqui ou aqui, eu sei lá onde que é isso, é, que isso vai ser muito importante para você aqui no futuro, tá bom? Então dessa moral aí, se inscreve, esse vídeo é pra quem gosta de operar no over 1,5, vou começar mostrando o meu resultado, tá? Dessas entradas, esse padrão eu consegui desenvolver ele hoje... Então eu vi no site de análise que ele batia muito e resolvi testar na prática. Então aqui bateu, aqui bateu, aqui deu red, bateu, opa. Bateu, bateu. Enfim, tem bastante, bastante green. É um padrão que nas últimas. Considerando. Vamos lá. É um padrão que considera assim: fazendo duas entradas eu tomei um red, mas eu fiz três. Então fazendo três entradas eu não tomei nenhum red, tá? Eu vou procurar aqui ver se eu acho algum, vou explicar para vocês no site de análise, mas eu vou ver se eu acho Se eu acho algum aqui agora para mostrar para vocês é, Não precisa de site de análise, tá? Para fazer esse padrão Mas se você tiver um site de análise, ele é um facilitador Tremendo A regra é essa daqui, ó Vamos lá, aqui, deixa eu ver se eu acho um mais perto Beleza ó, Aqui tá perfeito a regra é a seguinte, sempre que você achar um over 1,5 um e com 1,50 mais, você faz uma entrada, essa entrada aqui que eu vou fazer, a gente vai, vai assistir o jogo junto. Se não bater, você vai cobrir no próximo over 1,5, um e que esteja 1,50 mais, mas tem que ser na mesma liga. Então, aqui eu estou fazendo a Copa do Mundo. Então, se não bater, eu vou entrar aqui na 34 na Copa, e aí, se não bater... Eu vou esperar o próximo, que aí sabe Deus que horas vai. Então você tem que ficar esperando mesmo. Mas fazendo isso, e entrando três vezes, eu não tomei rede ainda, fechou? Então vamos esperar o jogo começar, faltam cinco minutos. Daqui a pouquinho eu volto, a gente assiste o jogo, e eu mostro para vocês no site de análise também, para vocês terem uma visão maior de como que isso tem funcionado nas últimas horas. Bom, galera, vai começar o nosso jogo aqui. Faltam 30 segundos. Vamos lá ver. Você vai bater ou não? Lembrando, né? Não, não lembro se eu já falei, mas não existe técnica à prova de red. Então vamos ver aqui se a gente vai conseguir pegar o nosso greenzinho. Eu estou muito, muito cansado hoje. Então, só vou fazer essas duas entradas aqui. Se não, bater na 28 e depois na 34. Mas, para quem gosta de operar num e-mail, é uma, uma estratégia bem bacana. Bateu nosso primeiro gol. Uh, agora tá mais fácil de bater, né? Bateu o nosso over um e 1,5 baseado na hora de alta, beleza? É, bom, deu para ver que, que a gente pega o green, agora eu vou mostrar para vocês um, uma análise maior uma análise olhando o site em si, tá? É o um site de análise para basear. Eu vou pausar um pouquinho o vídeo aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, e eu já venho para vocês verem, terem uma visão maior do que acontece. Ó, galera, aqui eu estou dentro do meu site de análise já. lá olá, estou dentro do meu análise, eu saí, caralho. Estou dentro do site de análise já, não é o meu site de análise, mas é o que eu uso, é o que está na descrição aqui do vídeo. É... É, o que eu... é o estudo que eu fiz antes de fazer as análises para ver se... Se dava certo. Então o que, que eu quero passar para vocês aqui de é, raciocínio, né, para vocês entenderem. Eu selecionei aqui todas as odds. Já está selecionado vou mostrar para vocês só para ficar mais fácil. Já está selecionado o mercado do over e E eu selecionei para ele exibir as odds, é para ficar mais fácil a gente enxergar. Então pode ser que a gente estava na Premiere. Né? Pode ser que tenha alguma aqui que eu tenha deixado passar, mas aí você dá uma olhada aqui no vídeo, mas acho que não. Então vamos lá. Ó, aqui deu red, aqui bateu na segunda lembrando que a gente só vai entrar quando tiver maior de 1,50 ou mais, beleza? aí vamos continuar o dia aqui ó. aí veio essa aqui de 1,50 ou mais, deu red aí bateu na segunda aí veio essa aqui, bateu aí veio essa aqui, red veio essa aqui, bateu, red então aqui aqui deu green aqui deu red, aqui deu red e bateu na terceira green aí vamos lá continuar aqui aqui red, aqui green Aqui green, green, green, é, green, red, green, green, green, red, green, uh, green, green, red, green, green, green, red, é, opa, green, green, <risos> green, green, é, então vamos lá, mais uma entrada aqui, green de novo, uh, green, aí aqui, green, aí aqui, red. red, aqui, três reds em seguida, tá vendo? Não é uma técnica prova de hedge, mas, porra, ao tanto que bateu. E aqui deu, essa última aqui deu green. Não sei se eu consigo ver a porcentagem de acerto nessa estratégia. Hum, infelizmente não, porque isso me remeteu a uma outra coisa que eu vou fazer. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, eu vou desenhar. Mas assim, é baseado em três entradas, em todas que a gente teria feito aqui, a gente teria tomado um hedge. Então dá para ver que é uma estratégia que tem valor, não é isso? Já sabe, né? Se inscreve aí no canal, jogador me ajuda, valeu, abraço.